Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Celebramos o 18º domingo do tempo comum. E no evangelho deste domingo, Jesus alerta. Cuidado com a ganância, diz Jesus no evangelho de hoje. A vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. É preciso, segundo Jesus, ser rico diante de Deus. São Francisco de Assis disse, O homem vale pelo que é diante de Deus e nada mais. É diante de Deus que valemos alguma coisa e não diante dos celeiros cheios, diante dos celeiros cheios de grãos, de grãos acumulados com políticas elitistas. Santa Clara de Assis lutou a vida toda para conquistar um privilégio, o privilégio da pobreza, de não possuir nada, o Papa resistia e não queria dar esta permissão, mas Santa Clara não desistiu. Morreu em 1253, serena e tranquila, porque tinha recebido a permissão e conseguido o privilégio da pobreza, de não ter nada. E que privilégio, privilégio evangélico! É preciso compreendermos a nossa vida como um todo, com todos os seus 80 ou 90 anos. E entender que neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros. Não temos morada permanente. Nada nos pertence e também nada nós levaremos juntos. Jesus foi o caminho para discernirmos o que é perene e o que é permanente e o que é passageiro, o que vale e o que não vale, o que é verdadeiro e o que é mentira, o que é fake news. Que ele seja também o nosso caminho para nós escolhermos neste mundo aquilo que permanece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 A todos e a todas, paz e bem.